A mobilidade permeia vários ambientes. A mobilidade é um direito crucial. A mobilidade, eu acho que ela diz muito sobre a questão do acesso à cidade. Se você parar para reparar, a mobilidade está em quase todo momento, né? Você põe de pé para fora da sua casa, você está pensando em mobilidade, de como você vai se deslocar e como você vai acessar os lugares que você precisa. A mobilidade é você poder seguir de um ponto ao outro de uma maneira que seja agradável, né? A mobilidade tem que ser saudável, né? São Paulo é uma das maiores e mais amplas cidades do mundo. Somado à sua região metropolitana, totalizamos mais de 22 milhões de habitantes, vivendo numa mega cidade que produz e reproduz, em seus espaços urbanos, as desigualdades resultantes de processos históricos e estruturais na ocupação urbana. Sem planejamento, acumulando problemas de acesso que evidenciam as limitações, principalmente nas questões de classe, gênero e raça nos territórios. Olha, a história de São Miguel é muito longa, né? Começando lá com a questão indígena, né? E São Miguel ficou conhecido também porque era um caminho para o Rio de Janeiro, né? A gente tem hoje em dia um patrimônio do século XVI, uma igreja que tem um contexto muito grande da questão indígena, e então, por conta de uma questão nordestina que veio e ocupou aqui, as pessoas que emigravam de outros estados, e aí por isso que chamam Praça do Forró. Mas também teve questões também anteriores de japoneses com chácaras e tal. A história do, de, de São Miguel é muito ampla, né? Para que tenhamos a sensação de estarmos na mesma cidade, deveria ser fácil o trânsito que a cidade é atravessada por necessidades, ideias, visões diferentes e concordantes de mobilidade. Para mim, mobilidade resume tudo, assim. Não só a questão do trânsito de um lugar para uma finalidade específica, mas... Para o existir, o desenvolver-se socialmente de todas as pessoas, quando a gente olha para a periferia, é claro, cristalino, que esse direito é negado. Então, quando você pega um trem, um ônibus, você não quer estar naquele lugar. Sentando né? em linhas propositivas de gente que fala o que é o direito à cidade, a é construir um lugar onde esses espaços sejam pensados com a pluralidade de copos. Né? Dentre outros direitos negados à sociedade, a mobilidade é um deles, o direito de ir e vir. Nós temos uma mobilidade excludente, que ao invés de interagir, que ao invés de integrar, ela exclui. Ela já começa a fazer essa segregação. Então mobilidade para mim, ela se resume à facilidade do acesso. Você tem que sair da onde você está, né, e pensar como você vai chegar. Se eu quero ir num teatro, eu não penso só, nossa, legal, vou no teatro. Tem que pensar quanto tempo eu vou demorar para chegar nesse teatro, qual vai ser o meio, se eu vou de carro, se eu vou de metrô. Mobilidade, além de acessos e deslocamentos, para expansão das relações sociais, econômicas e cidadãs, soma o direito à cidade como uma prática interseccional ao espaço urbano. Item transformador das pessoas, afetando também modificações nas ruas, nos bairros, na cidade. Coletivo social atuando no processo de urbanização e usufruindo dos serviços básicos como educação, saúde, lazer, trabalho, transporte, ofertados localmente, criam condições humanos sociais, transpondo obstáculos impeditivos a uma mobilidade urbana humanizadora. Meus apontamentos seriam no sentido de fazer uma crítica mais sistêmica, porque eu acho que aí seria impossível a gente pensar mobilidade apartada de outros setores da vida social, como a cultura, que é uma ferramenta de embate, que é uma ferramenta de nos colocar enquanto sujeitos políticos da questão dos empregos também, porque a gente precisa, enfim, comer, morar Por exemplo, aqui a gente tem uma linha de ônibus pro metrô e essa linha de ônibus está sempre lotada Para dizer que não, a gente tem uma pro metrô e uma pro terminal de ônibus que até o Parque Dom Pedro não vai mais e é uma pra uma vila enorme, Vila Corsá enorme E o é um povo aceita Assim, se você perguntar pra qualquer pessoa nessa rua, ela vai reclamar dessa linha Mas reclama entre a gente aqui As pessoas não sabem ir do canal pra buscar uma melhora maior Fala do lugar que pedala o lugar que não pedala Mas uma linha separa as pessoas né? Queria muito ver a galera da Curuçá Pedalando, do, do IP Não que não pedale, mas poderiam pedalar muito mais Assim como se pedala no Jardim Helena, Vila Mara Jardim Romano é, A gente sabe que tem uma questão geográfica Mas a gente sabe que tem uma questão também financeira é, Que a gente sabe Que a galera pedala nessa região Porque também não tem todos os Os ônibus como tem na Marechal Pra Lá, na Avenida Marechal Tito. É importante que os bairros entre si criam uma ponte e todos pedalem, né? O transporte público com a integração com a bicicleta por aqui, ele quase que não existe. O que existe é assim são as pessoas que têm bike, principalmente homens, que trabalham é, com mecânica, trabalham em mercados, trabalham em escolas. Alguns professores. Essa galera utilizam a bicicleta para ir trabalhar. Agora, como integração, ela é, ela é mínima. Não tem um bicicletário aqui, deveria se ter um bicicletário. Eu uso a bicicleta como lazer, mas para a mobilidade não, para ir para o centro principalmente não, porque leva toda essa questão de, tá, eu chego até um certo ponto de bicicleta, mas daí ainda é muito longe para mim seguir de bicicleta. Pensando a bicicleta como uma ferramenta de... Acessar a cidade ela é uma ótima ferramenta, mas ainda assim, pensando na minha questão de vivência, assim, talvez a Abril ela apareça também nesse contexto de estar transitando e talvez me sentir ainda mais fragilizado com ela. A gente vê a cada dia, a cada criança portadora de alguma deficiência. Ser privada dos seus direitos à saúde, do seu direito a diversos serviços tão fundamentais, por conta dessa questão da acessibilidade. Poder caminhar, pedalar, se deslocar livremente de um ponto a outro com bem-estar e prazer, traz a sensação em ter atendida as necessidades de transporte, segurança, valorização e respeito às pessoas do território são fatores que atravessam o direito à cidade, cidade que ainda é excludente e segregada. De transporte a gente tem as linhas de ônibus que levam até o metrô, e a gente tem a estação de trem que fica relativamente perto da praia a pé, uns 20 minutos de caminhada. Do metrô para frente ainda é mais uma hora para chegar no centro. Quando há necessidade de usar trem, ônibus, me passa uma questão de Primeiro uma questão de classe, né? pensar que os transportes públicos estão caros e são colocados de uma maneira de baixa qualidade, isso impede muito o nosso trânsito. Ruas que não têm asfalto, ruas sem acesso algum, escadas enormes. E a gente olha essa visão do governo sobre acessibilidade, nossa, mas que coisa linda. Ah, e tem a pista de bicicleta. Mas isso não é real para nós aqui na comunidade, não é real para as pessoas da periferia. Onde a gente mora na Cidade Nova, já aconteceram vários atropelamentos de ciclistas, principalmente os mais velhos. Não foi uma ou duas vezes e com mortes na área onde é que ficam os ônibus aqui na Cidade Nova, porque tem um terminal muito antigo aqui e a gente já teve esses problemas aqui. O processo de ocupação dos territórios traz fatores tangíveis às pessoas e às áreas ambientalmente sensíveis gerando riscos à comunidade. Precisamos promover debates sobre direitos, acessos, formas de transitar no campo da gestão de trânsito, do desenvolvimento urbano e territorial, políticas de urbanismo e inclusão social, tentando sempre equalizar questões de gênero, raça e classe social. Como que a gente pode ver a cidade como um espaço de disputa também, né? Um espaço que deixa marcas, que constrói marcas, que é um espaço que também nos possibilita a construção de um lugar onde a gente consiga atuar e deixar essas marcas, como eu disse, um pouco da nossa perspectiva, como a gente pode participar na construção dela, né? Mas para que isso aconteça, a gente precisa de fato estar nesse espaço discutindo isso, né?